Flow, deixa tocar o funk que é minha vertente Que os moleque é desenrolado Pois o funk nasceu lá na Tiradentes Olha comigo, sou de nada Por isso mesmo que eu sou Tiradentes Sou mão de nada, só que você perde Você é sensitiva, matei a vidente Ei, Então já sigo fazendo freestyle E nós te espanca Eu pego, puxo a rima na minha mente E a punch, o W arranca Falou de mãe de nada Eu tenho a mão santa Raving tem a visão, levou call, e pra casa branca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 Escola, você não é professor. Então fica tranquilo, porque meu parceiro, nesse assunto cê é frustrado. Cê quer falar que me carregou até a final pra chegar e tomar um sacode pro Prado. Não é o saco, é meu parceiro, a gente desenrola. Cê falou que eu não sou professor, de fato eu sou o um aluno da escola. Por isso cê apanha agora a ideia aqui é promissora, quem ouviu, já escutou. Com o aluno Lota 7, eu é o terror da professora. Ei, ei, ei. Pra mim nenhuma batalha vai ser perdida O aluno nota 7 mandou 7 vezes essa rima repetida Aê! E o bagulho é louco dentro dessa quebrada Vim te amassar e acabar com a sua pose Porque aluno nota 7 nunca vai competir com aluno nota 12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 A minha casa! Uau! No ganho nacional, pra mim tá tudo bem Ganhar batalha de tu não é mérito pra ninguém é De sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue, demorou. Só que nessa daqui no bang, a sua rima foi calor Pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual.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 você não é sujeira Você é me se decadente Tá na minha frente Você tá no final da ladeira Você tá ligado que os é que é zica Meu verso é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Só que eu passo a rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo, você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro É o ditado que é do brasileiro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 Eu vi que você é opaco. Enquanto eu sou bom, você é muito fraco. Eu sou igual o Vinicius Júnior, eu faço gol e me chamo de macaco. Oh. É, Então sabe o detalhe: ah, se cai no vale, ah, sabe o vacilão, passa a visão até em braile. Ah, é o Vinicius Júnior que só mete mala. Tá vendo o seu caixão? Vini em cima, baila. Do oh. meu, meu caixão você almeja. Sim. Eu sou Vinicius Júnior, eu tô dando um samba em cima na sua inveja. Oh. Entenda, meu se você não rima, determina, eu tenho Swing e coisa que rouba sua brisa Ele falou que era o Vinicius Júnior, mas faleceu, ele só não foi convocado Acho que agora você tá errado, calma amigo, não tô precipitado Já que você fala sobre o jogador, lembre do time, o seu tá desfalcado. Acho que esse caso aqui é o Rodrigo, só que eu sou o seu raio confunde o errado Não foi sentido, não improvisado, na verdade eu sou o Richard, então toma esse pouco cruzado o Deus, é, vagabundo, você perde seu Enquanto você é Brasil, tô sendo igual Marrocos huh? Igual Marrocos, mas agora sabe que eu mato no trap yeah. Não perco o foco, me sinto tipo o Zieck. Agora você perde, cê vai tomar um pau Eu sou tipo Hakimi com efeito colateral oh! Não que seja perto, vai oh! é perder pra mim Porque na batida você é nerd Eu sou Carlos Alberto, seu tono instrumental Na esquerda ou na direita, morte é unilateral oh! Hoje dá pra ser nossa, só que o caixão é seu Quando você perde o assunto é falar de Naruto Mas eu sei que quando você vem rima, cena é na absoluto Já que é Naruto, seu verso é adubo Me entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo um double kill ah, Cê tá no B.O. Não precisa clone, é exército de um homem só Contato não faz tá, o Tu acha que é malandro? Você quer apanhar. Com ou sem suzano? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!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 Tá bom em a longevidade oh, Em a longevidade Só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu tô de Snipe A bala tá vindo caindo acertando quem oh, que vai te matar sabe que rimando nesse instante longevidade não funciona com burros tão tão distante oh, A bala tá vindo ela tá me acertando Bala tá vindo ela tá me acertando Só que a vida é tipo uma atriz você mandou a bala e eu tava desviando oh, Tá ligado você vai entender Guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na Patrick, você desvia sem problema. A pílula vermelha da pane no teu sistema. Do Chapolin seu talento tomou a pílula do encolhimento oh! encolhimento Então tira um print Guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje você entende no dia seguinte oh! Então tira o um print Hoje eu vim pra botar fogo A sua tela vermelha não acabou Eu sou a tela azul dentro do jogo oh! Eu tô tirando um print Não e no Photoshop Eu fiz no beat Mano, esse é o hip hop Tira um print da minha vitória Contra esse tagarela Tô tirando um print na aldeia